fala galera do canal o homem potente tudo bem com vocês está começando mais um vídeo no nosso canal aqui pessoal se você não é inscrito eu te convido a se inscrever e já vai deixando o seu like pessoal nesse vídeo eu vou ensinar um exercício para vocês de como aumentar o tamanho do seu pênis pessoal praticando esse exercício todas as semanas tá galera lembrando que se você quer algo comprovado por especialistas tá pessoal um, um tratamento de verdade com um muitos exercícios para aumentar o tamanho do seu pênis. Eu vou deixar no um link aqui na descrição, embaixo desse vídeo, tá pessoal? Vocês vão lá e conheçam esse método que pode salvar a vida sexual de você. Vamos lá para o exercício. Galera, o exercício, ele consiste em vocês conseguirem mover o músculo PC galera qual músculo é esse quando você vai urinar pessoal quando você vai no banheiro urinar e você tá urinando e você tampa a urina pessoal com esse músculo pessoal ele vai fazer com que você fazendo isso o seu pênis pessoal vai ter maior concentração de sangue galera isso vai acontecer uma vasodilatação no seu pênis tá pessoal isso vai fazer ele crescer aos poucos mas eu não recomendo você fazer ele todos os dias pessoal porque é um exercício muito forte, tá galera? Eu aconselho vocês fazerem ele um dia sim, um dia não, tá pessoal? Você pode fazer, você está urinando, você tranca um pouco, pessoal, a urina, uns 30 segundos, depois você solta. Faz isso pelo menos umas três vezes, tá pessoal? No dia que você for fazer, que você vai ter um ótimo resultado, que é o que pessoal? O sangue ele vai todo para o seu pênis, tá pessoal? Então vai estar acontecendo uma vasodilatação, tá galera? Que aos poucos o seu pênis ele vai concentrando mais sangue e vai aumentando, tá galera? Mas lembrando, não é da noite para o dia, tá galera? É um processo, então esse é apenas um dos exercícios, tá galera? Que tem no método que eu fiz que é o método que eu falei no início do vídeo tá pessoal que é o método o bem dotado que ele sim é comprovado por especialistas que você vai ter um aumento peniano tá galera então esse método você faz direto da sua casa mesmo tá galera seguindo o passo a passo eu vou deixar o link desse método aqui na descrição tá galera então vocês fazem esse exercício, tá pessoal? De você mover o músculo PC, tá galera? Você começar a treinar isso, você vai ter um ótimo resultado, tá pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, pessoal. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação, tá pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e tamo junto.